Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem perceber, é lógico, que nós aproveitamos a deixa e a canja do guru do Excel, que ele veio, olha que maravilha, bem na minha abertura. <risos> tá que pariu, Juliana. A gente, lógico, vai gravar dois vídeos, pra eu não precisar fazer nada nas próximas semanas. não, vamos dar continuidade, ensinar a fazer o quê? Vamos falar de modelagem, vamos dar prosseguimento aí. Se inscreve no meu canal, dele já tem bastante dinheiro em cima. Vai, <risos> toca <toque> aí. <minha. risos> ele, velho. É só de mentirinha, só fingir. Quer ver? Os youtubers fazem ah. isso. Acredito que colab seja alguma coisa derivada de colaboração. Odeio <risos> esse termo, cara. Eu odeio. Eu por que, assim. que vocês não falam colaboração? Colab é coisa de baitola. Respeita a profissão aqui, mano. Colaboração. Respeita, respeita a profissão. Então, dando continuidade, agora a gente tem uma outra situação. Eu tenho dois arquivos e eu quero fazer um tratamento aqui para, primeiro, visualizar quanto de vendas que eu tenho nessa minha tabela de vendas aqui. vendo pedido, data do pedido, vendedor e tal, por vendedor. Sim. Mas o nome dos meus vendedores não tá aqui, botão. Cadê o nome? O nome dos vendedores tá aqui, ó. No arquivo de texto que o cara me arrumou. Você é tranquilo, você vai usar, importar esse arquivo e vai utilizar o PROCV pra gente. Só sabe usar PROCV, né? Okay. Okay. A gente já aprendeu na aula passada como importar os dados. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, a gente vai manter as duas e utilizar um outro recurso chamado Power Pivot. É um recurso que a gente utiliza para fazer relacionamento entre tabelas e jogar, fazer uma tabela dinâmica mais poderosa. É isso aí, então eu só entendi tabela dinâmica poderosa, não toca o pau. Eu vou clicar aqui, da tabela intervalo na, no menu dados, ok? E ele vai abrir o nosso editor de consultas que a gente viu, inclusive, na aula passada. Então a gente está vendo aqui, não vou mexer em nada, eu só vou fechar e carregar a aqui, para ele ficar lá bonitinho, tá? Sim. Agora, para utilizar o Power Pivot, a gente precisa mandar a esse negócio para uma área chamada modelo de dados, que é essa área que vocês estão vendo, adicionar ao modelo de dados, isso aqui leva para onde? O pau e pivô. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir a conexão aqui, F pedidos. Queria o um relacionamento. Ó, tem 8.283. Nunca trabalhei com uma planilha. Está... 8.283 linhas. E a gente viu também que é só vir aqui em obter dados, olha, do arquivo. que a gente tinha utilizado da pasta de trabalho. Mas agora ele está onde? No TXT. No TXT. Então, vou vir aqui, ó. Arquivo de texto. Fechou? E aqui no arquivo de texto, o que, é que eu faço? Eu clico aqui, olha, na pasta de botão e vou pegar o arquivo vendedor. Eu sou tão importante que eu tenho uma pasta de uma... botão de Excel no computador. Você viu, Não. Vou importar o arquivo aqui, ó. Vamos lá importar. Eu vou clicar em editar, a gente já viu na aula passada, né? Sim. Então, clique em carregar. Esse arquivo, João, ele tá com problema. Eu tenho aqui, ó, vendedor, olha onde que tá. Tá na linha 1, a página inicial, e aqui eu tenho a opção, ó, usar a primeira linha como cabeçalha. É só clicar. E olha lá que mágica. Puta que pariu. É muito fácil, né? Vou clicar aqui, fechar e carregar, para. Apenas criar a conexão e vou jogar também para o modelo de dados. Aqui estão os dois arquivos, olha, um tem 13 linhas e o outro tem 8.283 linhas. Mas o modelo de dados a gente vai utilizar aqui, ó, na guia Power Pivot. Tá vendo? Você tá aqui. A gente vai clicar nesse botãozinho Gerenciar. Tá vendo? Eu vou clicar e ele vai abrir o Power Pivot pra gente agora. Tá aqui, ó, F pedidos. E a gente tem um vendedor. Então aqui é a tabela de pedidos que a gente tem com todos os vendedores. Só que aqui eu não tenho o nome do vendedor. Eu só tenho o quê? O ID dele, o código do vendedor. E aqui na tabela de vendedor, que a gente puxou de onde? Do arquivo de texto. Então, eu tenho uma tabela no Excel, uma tabela no arquivo de texto. Eu vou vir aqui, ó. eu tenho que fazer uma relação entre uma tabela e outra. Falar que é o seguinte, ó. essa coluna de ID aqui, que vocês estão vendo aqui, ela é relacionada com essa mesma coluna aqui. A informação que eu tenho aqui é a mesma informação que eu tenho lá. Certo. Eu vou clicar aqui em exibição de diagrama e aqui a gente vai ver, olha, as duas tabelas. Combinado? Maravilha. O que, que a gente faz então? Eu tenho um campo aqui que eu quero relacionar, que é vendedor ID. É só arrastar, ó. Com isso aí está criando um vínculo entre as bases. Isso. Agora eu estou falando que tudo que tiver um código A aqui equivale ao vendedor de código A nessa tabela. Os campos tem que estar padronizado para ser reconhecido? Eles precisam ter o mesmo conteúdo. Essa tabela vendedor, ela tem que ter uma chave primária. Cada vendedor aqui não pode se repetir. Então eu tenho um vendedor A, um vendedor B, um vendedor C, tanto faz o código. Mas ele não se repete, eu não posso ter dois vendedores A, não posso ter dois vendedores B. E eu só vou ter o um nome. Se a gente olhar lá, eu vou voltar aqui em exibição de dados, e vocês vão olhar aqui os meus vendedores, eu tenho um código e cada um se representa um vendedor. E na outra tabela que a gente chama de tabela FATO, os meus vendedores podem se repetir porque cada vendedor pode fazer mais de uma venda, porém a minha tabela que eu vou fazer o um relacionamento, uma delas tem que ter dados únicos, sem ter repetição, que é o caso dessa nossa tabela aqui. Boa, pau. Fiz um relacionamento de vendedor com vendedor ID aqui, é como se eu tivesse pegado as duas tabelas, feito um PROC V e colocado numa tabela só, só que agora eu tenho os dados de fontes diferentes, de lugares diferentes. A gente pode fechar isso aqui ó, a pode criar uma tabela dinâmica, pelo menu padrão lá, inserir dados, tabela dinâmica, ou se quiser a gente pode criar até daqui ó, deixa eu Tá aqui, exibição de diagrama. A gente tem um botão de tabela dinâmica, tá vendo? Olha aqui, ó, só clicar. Ele vai abrir uma tabela dinâmica pra gente. Onde que a gente coloca? Numa nova planilha, né? Eu vou dar OK. O que, é que a gente faz agora? Eu posso fechar esse monte de janelinha aqui. Eu tenho aqui, plan 1 que é a minha tabela. E onde que está o nome dos meus vendedores? Está no arquivo TXT, que está depois no meu modelo de dados. Agora é só relacionar. ó Quero fazer o total de vendas por vendedor. Eu venho aqui em vendedor e puxo o vendedor para cá. E agora eu puxo o total de vendas. E aí a gente começa a pensar um pouquinho, porque eu não tenho aqui, olha, cadê total? Eu só tenho o preço unitário e a quantidade. E como é que a gente calcula o total de vendas? Multiplica um com o outro. Fechou? Pô. É só fazer uma multiplicação. E como é que a gente faz essa multiplicação? Lá no PowerPivot. Vou clicar aqui em gerenciar novamente. Eu vou vir aqui nessa tabela e eu vou pegar e criar uma coluna calculada. Ou seja, eu posso criar uma coluna aqui que não está no meu arquivo original, que é aquela tabela, que vai ser a multiplicação desta coluna com esta coluna. Vou clicar aqui, vou digitar aqui na barra de fórmulas. Presta atenção aí, viu, fera, para depois não fazer cagada. Vou digitar o nome da coluna total e vou fazer aqui, ó, dois pontos igual. Olha para vocês verem. Primeiro nome da coluna, dois pontos igual. Vou clicar aqui, olha, na quantidade vezes o preço unitário. Fechou? Esse é uma das grandes sacadas que a gente começa a trabalhar com Power Pivot. A gente não trabalha com células. A gente trabalha com colunas. Aqui eu não faço A1 vezes B1. Eu estou falando para ele que eu quero multiplicar esta coluna quantidade com esta coluna preço unitário. E por isso eu estou criando uma nova coluna. Quando eu der um Enter, ele mostrou para mim o total. Posso inclusive vir aqui é, nesse arquivo minha página inicial aqui ó, e falar que ele é moeda. ou oh, em porcentagem, né? Falo moeda, mas vamos lá. Moeda, tá? Ele vai colocar o formato aqui para mim. Então agora eu já tenho uma planilha que eu consigo fazer um cálculo com isso. Vou minimizar isso aqui e aqui eu vou puxar o campo agora olha aqui que que a gente tem usar ah, detalhe esse é outro detalhe importante tá vendo esse f pedidos aqui ele tá com esse desenho e tá vendo esse pedido aqui que tá com esse outro desenho é porque a gente tá, a gente tem que utilizar o nosso modelo de dados esse f pedidos é a tabela que está aqui ela está aqui e aqui a gente não tem a coluna mas a tabela virtual que a gente mandou para o modelo de dados ela tem essa coluna que ela é essa do desenhozinho aqui ó tabela virtual tabela Tô me sentindo no black mirror isso aqui. aí olha aqui ó total agora é só arrastar ela para cá e olha o que que acontece total por vendedor tem um total com o nome dos vendedores, quanto que cada um vendeu. E aí eu poderia fazer com outros campos. Poderia pegar por exemplo a data do pedido, jogar aqui em linhas em cima de vendedor e fazer uma relação por vendedor aí por trimestre, mês, tá vendo? Olha, quero por exemplo por ano. Vou arrastar e tirar isso daqui, vou tirar esse, esse mês daqui e eu tenho ó, por ano quanto que cada vendedor vendeu. Puta que pariu. A gente pode inclusive fazer algumas análises que a tabela dinâmica não nos permite. Eu tenho aqui esse arquivo e a gente vê aqui que eu tenho o pedido ID, tá? Vamos fazer uma análise. Eu tenho aqui alguns pedidos e eles se repetem. Mas eu quero saber quantos pedidos cada vendedor teve. Se eu mandar a contar aqui, o que é que vai acontecer? Ah, só do 1.009 aí vai contar três vezes. Vai contar vezes. três vezes e a gente tem que fazer uma contagem sem repetir os números, a gente chama isso de contagem distinta e só funciona se a gente estiver utilizando o um modelo de dados, que a gente pode por exemplo, fazer uma nova análise. Então eu vou remover esses campos que a gente fez aqui na nossa análise, tá? Vou tirar daqui e vou falar o seguinte, ó, vou tirar também isso daqui, total, limpei minha tabela, voltou pro formato original. Eu quero por vendedor, então vou pegar o vendedor e jogar aqui e aqui a gente pode jogar quantidade de pedido. Se eu pegar aqui o pedido ID e arrastar para cá, perceba que ele vai fazer o seguinte, soma do pedido, porque pedido aí é de um campo numérico, Mas certo. ele está somando aqueles números: 1.009, 1.009, 1.009. Eu não quero fazer isso, eu quero contar clica aqui e coloca configuração de campo e aqui, ó, contagem. Sim, Só que isso ele vai contar 1.009 três vezes, foi o que você falou. Quando a gente utiliza o recurso de tabela de dinâmica no Power Pivot, a gente tem, por exemplo, a contagem distinta, o que não existe na tabela dinâmica original. Então você clica aqui e agora a gente consegue saber, por exemplo, que a Ana Vilela tem 56 vendedor, vendas, 56 pedidos, tá? E você consegue ver que o Carlos tem 75 e assim por diante. E aqui o total, olha, você lembra que a gente tinha 8.000 quantas linhas? 8.283 se a minha cabeça sim, não falhou. Olha quantos pedidos a gente tem. 5.424. Então, exclusivos. Exclusivos. É ali naquelas opções de contagem distinta, né, clica lá para nós. Vou clicar aqui, isso tem aí. Tem aí mínimo, máximo, diz o padrão, aquela lá daí que todo mundo sabe. Se eu quiser criar análises personalizadas aí, eu consigo. A gente consegue criar um negócio que a gente chama de medidas. Está vendo um campinho de medida aqui, olha, eu posso criar uma nova medida aqui e fazer cálculos mais complexos, que eu poderia, por exemplo, criar um cálculo de ticket médio, envolveria algumas funções que a gente chama de funções DAX, que são funções mais poderosas justamente para um cálculo mais poderoso. Então, a gente consegue personalizar cálculos que a gente não tem na tabela dinâmica. Então, se você quer aprender isso, né, canal aqui do guru do Excel, do nosso querido Laender, na verdade. Entra lá e ele vai ter uma série de vídeos mostrando isso. Eu adoro quando ela corta e eu tô falando assim, aí eu me perco na câmera é uma bosta. É a última? Como que eu agradeço? Falando obrigado, né? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Agradeço novamente o Muito Laender. obrigado pelo convite e depois vamos fazer um vídeo lá no meu canal também. Ah, será que eu ah, vou bom. ter a honra de participar? E de novo eu gostaria de aproveitar e divulgar aqui o nosso livro, né? Nosso não, da Karine. E olha aqui embaixo quem tá escrito. Visão técnica de lá, Ender Alves, então referência no Excel. Ela colocou alguns especialistas, ó. se tivesse conhecido, Puta antes que você que poderia estar tá aí, hein? Isolados, isolados. Fica pra edição 2. Entra aí, compra, não sei como é que faz, depois Livro você explica. Excel. É isso aí, toca o pau, vamos pra cima. Valeu.